E é só isso, mano. É um monte de foto de mina de lingerie uh, gerada por inteligência artificial. Uh... E aí, tá rolando, rolou em, em, junto ao mesmo tempo com a treta do Atriock né? Que é um cara que foi pego no pulo. Nossa, essa treta do Aatrox é até bad vibes, mas eu vou dar um resumo caso você tenha perdido o que aconteceu. Basicamente, tem esse streamer gringo que é o Aatrox, que é tipo muito amigo do Ludwig, que é marido.